E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos. É, o bigodão na área, eu sei, desculpa. Tô meio sumido aqui do canal, mas esse meu sumiço é por alguns motivos bons Mas semana que vem eu já volto com tudo normal aqui no canal E no vídeo de hoje, o que, que eu preparei pro vídeo de hoje, João? Então, pessoal, eu decidi gastar todas as minhas gemas que eu tenho no Clash Royale hoje, atualmente Não são muitas gemas assim, foram as gemas que eu adquiri naquela promoção passada Que vinha um baú lendário, mais 5 mil de gemas E como eu comprei a promoção toda, veio mais umas 800 gemas aí Então, somando no total, dá umas 5 mil 800 e algumas coisas Algumas coisas <risos> Alguma coisa de gemas, beleza? Então a gente vai gastar aqui no vídeo de hoje Comprando em baú gigante Porque o que que tá acontecendo, galera? Tá muito difícil pra mim ficar na montanha do porco Eu sei eu tô passando trabalho Pode me chamar de novo se você quiser É sério <risos> Mas eu tô passando muito trabalho O que que acontece, galera? Eu sou nível 9 e eu jogo Eu acho muito errado isso, esse, essa falta de balanceamento no jogo Eu jogo com cara de nível 11 Sério, eu tô na montanha do porco Eu jogo com cara que tem cartas muito mais upadas que eu Aí eu acabo passando muito trabalho Às vezes eu ganho de alguns níveis 10 aí Até de nível 11 eu já ganhei Fiquei vacero fiquei feliz, me sentiu tal mas enfim, na grande maioria das vezes eu perco porque realmente dificulta muito, mais essa falta de balanceamento complica a vida de um Clasher. Eu sei que isso tudo é uma estratégia da super ela te obriga a gastar gema pra poder virar gemado no jogo, ter cartas muito mais upadas, aí você se obriga a fazer isso porque outras pessoas fazem isso. E às vezes o cara que joga bem, que se dedica bastante, acaba sofrendo por causa disso, não que seja o meu caso, não que eu jogue... Muito bem, mas enfim, eu tô me prejudicando Por isso que no vídeo de hoje a gente vai gastar o que a gente tem A gente vai torrar 5 mil gemas ali, 5 mil, e alguma coisa E vamos ver qual cartas que a gente vai poder upar Mas antes de começar o vídeo pra valer, dessa aqui embaixo Já garanta seu like, se inscreva no canal Isso aí, se inscreva no canal, esse é o pedido que eu tenho São dois pedidinhos muito... Pequenininhos e muito fácil de você fazer. E vai me ajudar pra caramba, beleza? Então, galera, já tô com o Clash aqui aberto. Eu vou comprar essa oferta especial da máquina voadora. Já vou aproveitar toda essa situação que eu quero comprar baú gigante, né? Já que são baús gigante aqui e garante uma máquina vo voadora, garante, quer dizer, uma não, né? Várias máquinas voadoras aqui. Eu vou aproveitar e comprar essa promoção. Que deu. eu já garanto, já desbloqueei a carta e também ganho outras cartas. Que é o grande propósito desse vídeo. É o grande motivo que vai fazer a gente. Torrar as nossas gemas aqui em vídeo, beleza? Sem enrolação então, vamos pro nosso primeiro baú gigante 800 de ouro, 20 valquírias, 8 gigantes Eu gosto, eu gosto de baú gigante, cara Baú gigante é muito bom, porque você vai conseguir Opa, vamos ver, quantas que vai vir? Bônus? Só bônus Tá bom, tá bom Podia vir pelo menos um Super boninho, sei lá, uma coisa no diminutivo Qualquer coisa, mas tá bom, beleza <risos> Vamos comprar mais um aqui então 800 de ouro 48 bárbaros Tô jogando contra, bastante contra bárbaros Aqui na minha arena Morteiro, canhão E vamos ver, vamos ver, vamos ver Bônus, super bônus Mega bônus Bônus Max <risos> Aí sim, agora eu gostei Agora eu gostei, galera. Bônus max aqui da Máquina Voadora, uma carta rara aí. Eu joguei só uma vez o desafio. Eu não quis nem jogar muito porque eu achava que não valia muito a pena você, enfim, gastar gema com o desafio de uma carta rara. Tá, tudo bem, tô gastando 490 aqui, 490 gemas pra conseguir ela. Mas não é só pra conseguir ela porque eu tô conseguindo várias outras cartas. Então eu acho que vale a pena, não sei. Mas enfim, 800 de ouro, Tesla. Tesla cagou aqui já com o negócio. Mini peca vamos ver 186 Bárbaros Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bônus, Super Bônus Super Bônus, parece que é uma coisa já programada Parece que você não vai ganhar Bônus Max direto assim Mas tudo bem, ó, vamos pra mais uma Aqui, vamos gastar as nossas gems, galera, eu tô aqui empolgado Porque eu acho que vai, vai ser bom que a gente vai conseguir upar as nossas cartas 83 Gangue de Goblins Isso é muito bom, gosto dessa carta Canhão, deixa eu ver, ó Ó, bônus, super bônus, bônus, mega bônus, bônus max <risos> Ai cara, gostei, tô gostando dessa promoção porque eu acho que a gente vai conseguir aproveitar também E upar o nosso, a nossa nova carta, né, Essa, o ca, carrinho de canhão o que veio na mente agora, veio o carrinho de canhão Máquina voadora, 800 de novo, golem de gelo, só dois, oxi Ó, vamos conseguir melhorar o nosso Ariete. isso é bom Foguete, deixa eu ver mais, espíritos de fuego qual a última? Vamos qual a última Claro que eu sei qual é a última Bônus Só bônus Tá bom Te contenta, tá bom? Te contenta Vamos ver aqui Vamos comprar mais um Vamos finalizar com essa, com essa promoção aqui, galera Valkyria Oxi Oxi Pelo menos mais umas três aí, né? Só tem completado aqui Tô gastando as minhas pízeras geminhas É né? tudo bem 57 Arqueiras Legal que carta comum vem bastante, né? E carta comum é uma das coisas que mais vale a pena você tá investindo, porque, enfim <risos> Super bônus, mega bônus Isso aí, ficou mega bônus aqui Tá bom, tá bom Deu, finalizou, compramos seis vezes né, As seis barganhas Será que é barganhas que se fala? Não sei Mas enfim, adquirimos toda a promoção Aqui da máquina voadora E eu acho que talvez Será que tem alguma carta aqui para nós melhorar? Que, que nós pode melhorar É galera, deu uma, deu uma realçada Aqui no meu estoque Máquina voadora aqui no meu deck Com de novo Lacradinha <risos> Pronta pra ser melhorada Eu vou confessar que eu não curti muito essa carta Mas é como eu falei pra vocês Eu acho importante o cara ter todas as cartas do jogo para, enfim, eu que sou youtuber Preciso montar alguns decks Testar algumas coisas do jogo E eu acho que seria interessante ter todas as cartas Então eu adquiri ela aqui agora né? Foi na base da gema mesmo Então tá valendo a pena, valeu a pena Se você achou que as nossas comprinhas para por aqui, você tá muito enganado Cara, nós vamos continuar comprando Aqui, com o restante das gemas Os baús gigantes, não é mais a promoção Mas enfim, como eu falei pra vocês A intenção do vídeo é se gastar as gemas Pra poder melhorar as cartas, então vamos lá Mega servo, 3 mega servos Ó, oh, já consegui a máquina voadora De novo aqui, beleza Goblins e Torre Inferno, ok Beleza, vamos gastar mais aqui Vamos ver, 800 de ouro Tesla Ó, oh, uma carta épica aqui, o Golem. Vamos ver. Goblins Lanceiros e, e Magos. 53 magos. Beleza, vamos gastar mais aqui. É, goblins, morcegos, flechas, três esqueteiras, nada de vinho. Uma lendáriazinha podia vir, né, galera? Uma, uma só. Mas não vem, é esses baús gigante aqui, meu Deus do céu. <risos> 32 servinhos, vamos ver Gangue de Goblins, Morcegos Valkyria, agora sim eu vou conseguir Melhorar a minha Valkyria Agora eu fiquei feliz, fiquei feliz Vamos ver se dá pra comprar mais umas duas aqui Vamos ver, canhão, 10 canhão Goblins, Lanceiros, Morcegos Corredor, ah, essa Essa eu queria, nossa, podia vir mais 8 Podia vir mais 8 pra nós colocar No nível 8 <risos> Mais 8 pra colocar no nível 8 Porque Corredor é uma carta que eu uso Bastante não dá pra comprar mais, estamos em falta da grana aqui, não, tá, beleza, tranquilo. Sobrou ali as 428 gemas, né, pra gente fazer o que a gente quiser, sei lá, jogar, chamar um desafio clássico, chamar um grande desafio na grande esperança de fazer três vitórias ai <risos> ai, ah, é, beleza, galera. Chamei uma partida aqui, estamos jogando contra o Diego, Diego Pai, Pai, pi, sei lá o que que é. Mas enfim, galera, vamos começar aqui com a nossa bandidinha nessa torre de cá. Vamos ver o que, que ele vai vir pra cima da gente. Pra cima da nossa bandidinha. Ele veio de Golem. Beleza. Beleza. Ele vai deixar a nossa bandidinha bater, obviamente. Vou tacar aqui, ó. Vou tacar a nossa máquina voadora. Vamos ver o que, que a nossa máquina voadora vai fazer nessas condições. Vou esperar o mago elétrico dele chegar mais perto. Vou tacar aqui em cima. Beleza, taquei aqui em cima. Talvez dê bom esse negócio aqui que a gente tá fazendo nesse momento. Essa... Essa armação nossa aqui Talvez dê bom Vou tacar o mago elétrico aqui Ops Ops, o mago elétrico vai pro... Vai, vai pro saco Beleza, a bruxa sombria dele também vai pro saco aqui Só queria dar Se chegar lá vai ser maravilhoso se chegar lá, vai ser muito bom Vai chegar, vai bater, vai bandidinha Vai bandidinha, bate também junto com o meu cavaleiro Muito bom, levamos a torre dele aqui Agora tem que tomar cuidado mano. Tem que tomar cuidado que eu sou novo com esse deck E eu não sei jogar muito bem com ele O cara tacou tá uma lápide ali Substituindo a torre <risos> Tá, beleza, vou tacar a máquina voadora Aqui, beleza, vai lá máquina Faz o seu trabalho Dá uns tirinhos, piu, piu Mano, eu achei a máquina voadora uma cartinha muito, muito fraquinha Mas tudo bem Vou tacar aqui o um meneirinho só pra dar conta desse mago elétrico dele. Fui obrigado a fazer isso, né? Tive que me render às circunstâncias, mas tudo bem. Vou tacar um zapzinho aqui só pro mago elétrico focar na bruxa sombria e não nos morceguinhos. Beleza, focou. Focou. Agora é hora de pressionar ele, que senão ele vai vir com tudo pra esse lado de cá. E a gente não quer muito isso, não é mesmo? Então, beleza, tacou isso aí. Eu vou ser obrigado a tacar... Carrega, carrega, carrega, carrega aqui. Tacou, vai, vai. Tum! Beleza, uh, vocês viram isso, mano Foi muito bem contra Nossa, foi muito bem contra os bárbaros de elite ali Que pressão Que pressão, bicho Eu acho que vai dar bom Eu acho Se repetir a mesma coisa, vai dar muito bom É, o cara... não vai repetir a mesma coisa Porque o cara foi, foi, foi inteligente ali Defendeu bem, tá com um tronco ali Que eu, sério, cara Cara, eu fiquei decepcionado contigo Usando aquele tronco, mas tudo bem Vou tacar o um mineirinho aqui Vou tacar o um veneninho junto aqui Só pra ver o que a gente consegue fazer Cara, tacou o gol ali numa condição dessa O cara rateou, vamos e convenhamos Vou tacar a máquina voadora aqui desse lado Só pra aguentar uh, A bandidinha aqui desse lado E vamos levar a nossa primeira partida aqui Gostei, gostei de ver Gostei de ver aqui só tô tacando tudo na tela, taquei tudo e levamos, cara. A primeira, valeu, Diego! Mais o um nosso deck aqui com a máquina voadora. Essa carta é incrível. Brincadeira, foi só uma zoaçãozinha. Mas o importante é que a gente comprou as ofertas ali. Vamos conseguir melhorar outras cartas também. Desbloqueamos a, a, a máquina voadora, né? Não sei o que falar dessa carta ainda. Não tenho uma opinião crítica. Eu acho que... A opinião que eu tenho é que ela realmente é muito fraquinha. Ela é uma carta assim, ó. Meio choroquinha, né? Mas vamos ver como que ela vai ser daqui pra frente. Como que ela vai, enfim, entrando nos decks. E como que ela vai se saindo nisso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal se você aí não é inscrito. Um beijo no coração de cada um de vocês. E valeu!